você você é amigo ligado no blog avozdecoelho.blogspot.com.br E é, também nosso canal no YouTube Estamos chegando na área para mais um vídeo Para fazer aquele pré-jogo maravilhoso, vocês sabem Para a rodada da Bundesliga Até porque nesse sábado vamos ter aí A mãe de todos os derbies A maior rivalidade da Alemanha a maior, Uma das maiores rivalidades de derby do mundo é, que inclusive é chamado de uh, River Riverdab né? e que, que tem umas particularidades muito grandes, uh, são duas cidades que são muito próximas uma da outra 30 quilômetros separam uh, de carro uh, as duas cidades e só para vocês terem uma ideia né? só de avião 24 quilômetros ou seja, é muita coisa, é, é, é muito perto uma da outra, né? Uh, então, você tem aí um, um, umas cidades muito próximas, realmente, uh, uma das outras. Né? O, o Clássico coloca aí esse DW com o Borussia Dortmund na quarta posição, com 15 pontos ganhos, enquanto o Schalke 04... É o sétimo colocado com 14 pontos. Do primeiro ao sexto colocado, a diferença é muito pequena, na, na casa dos uh, três pontos. Uh, então, é uma... Dois, 3 pontos, então a briga é uma briga muito grande ali, pela tabela de classificação. Uh, então é um jogo que pode valer a liderança do campeonato, porque... Tendo em vista que o Borussia Mönchengladbach, que joga na rodada... Tem 16 pontos ganhos. Uh, esse clássico. Nós já tivemos 40 vitórias do Borussia Dortmund. Com 41 do Schalke. Além de 37 empates. Na Bundesliga. Além de ao todo foram 118 jogos na história. É um daqueles duelos que, olha, que impõe um respeito gigantesco na Borussia são 94 jogos com 33 vitórias do Borussia Dortmund 32 vitórias do Schalke e 29 empates a arbitragem para essa partida será é do Félix Brite hábito de Munique, um árbitro polêmico um árbitro que uh, tem feito algumas atitudes contra o Borussia Dortmund muito forte né? E, e isso a gente sabe como é que é essa parada É um hábito que é bom, mas a gente fica esperto Ainda mais de um time que tem interessado no título Porque o Bayern de Munique É um time que está em terceiro lugar do campeonato Está na frente ali O Dotto na tabela de classificação então, E o Bayern de Munique no mesmo horário vai enfrentar A equipe do União do Berlim Então qualquer lancezinho que o Félix Brite ele pode, ele pode fazer aí Pode acabar gerando uma mudança de resultado muito brusca para o campeonato. Isso pode ser muito ruim. O, o Mike Borch é o assistente número 1. Um, o Stefan Lupe é o assistente número 2. O quarto hábito é o Sven Jabowski. E o quarto hábito, o Gunter Pell. Ele já habitou, uh, nesta temporada. Borussia de base 0, Schalke 04-0. O Leon Berlim. 3, Borussia Dortmund 1 Mais 0 Wolfsburg 1 Werder Bremen 1x1 Com o Hertha, e Schalke e Dortmund Lembrando que esse jogo do, do Leão Berlim contra o O O Dortmund Foi naquela rodada depois Daquela polêmica, da arbitragem Que o Schalke foi prejudicado né, Contra o Bayern de Munique uh, no, no mesmo Estádio, né, na Belquistaneira lá em, em né? então todo cuidado é pouco, uh, mas enfim, o Shock 04 deve vir a campo com Nubel, Kenny, Istambul, Sané e outros implicados, Mascarell, Garigori, Chop, Harit, Kuketu e Bustager, deverá ter o banco de Gaselva, Schubert, Kalles, Kabak, Miranda, Nastasic, Borejabi, Matombo, Dondo, o Makeni, o Mercan, o Raman, o Serdar, o Sibeski, o Rezi e o, o Ta. Tá. Estão fora o Bendaleb com uma lesão no joelho e o Angara aí que também não foi aí relacionado. Já o Borussia Dortmund. Vai ter aí o Burke Bougou, o Pitzek, o Hummels, Schultz, Witzel, De Delaney, Sancho, Reus, há uma grande possibilidade de jogar, Toggen Hazard e Print ou Mário Gotti, já que o Lucian Fábio tem sido muito criticado, porque quando você teve os dois desfalques do, durante a rodada do, do meio de semana na Liga dos Campeões da Europa, quando o Borussia Dortmund perdeu para o Inter de Milão por 2 a 0 foi muito criticado porque o time finalizou quase nada. Apenas uma, duas finalizações ao longo do jogo todo no alvo. O que é muito pouco para um time que costuma martelar, a finalizar, a buscar o gol, a buscar exatamente o alvo do gol. Né? Isso para o futebol hoje em dia faz uma diferença muito grande. O banco de reservas deverá ter Ritz, Akanji, Valerdi, não se sabe também quanto que ele vai jogar também nesse time, porque é vergonhoso o quanto que ele tem ficado no banco. Uh, e jogar mesmo no time principal não joga. O Nakimi, o Morley, o Zagadou, o Brun Larsen, o Darhud, o Guerreiro e o Mario Golds, ou, ou, ou o nosso queridíssimo Thorgen Hazard. Aí pode acontecer de O print sair Colocar o Royce na frente e o Gotts se armando Atrás, ou o Gotts lá na frente Com o Royce armando Ali atrás, estão fora O Oreschegel O Paco Alcácer, que está com problema No, no, no adutor né? No tendão de Aquiles, na verdade né? O tendão de Aquiles, que é uma lesão muscular uh, Mas já está perto da volta uh, O Hachique O Schmelzer Uh, e o Oberbauer os, os três próximos jogos do Borussia Dortmund né? Amanhã o clássico contra o Borussia Dortmund Depois vamos ter Copa da Alemanha no meio de semana hein? Uh, vai, o, o Schalke vai enfrentar o Amina Millefeld E o, no dia 3, o 11 Vai enfrentar na Bundesliga Na décima rodada O Ausbury Já o Borussia Dortmund o, Vai pegar o Schalke amanhã o jogo às é 10h30 da manhã com transmissão do Fox Sports. Com a narração do Hamilton Rodrigues. Uh, depois do meio de semana. Vai enfrentar na Copa da Alemanha. Para a segunda rodada. De novo o Borussia Mönchengaribá. Havia enfrentado semana passada pela Bundesliga. E agora vai enfrentar de novo. O Borussia Mönchengaribá. E de novo o jogo vai ser em Dort, Coincidência. E depois na, no dia 2 de novembro. Uh, vai enfrentar aí o Wolfsburg em casa, às 10 e meia da manhã do sábado que vem. Ah, lembrando que os últimos duelos entre as duas equipes, no jogo, no último jogo que o Dortmund jogou em, em Golden Kitchen, no dia 12 de agosto uh, do ano passado, uh, o, o Borussia Dortmund ganhou, né, do... Ah, um dia... 8 de dezembro. 8 de dezembro do ano passado, o Borussia Dortmund ganhou do Schalke... O Borussia Dortmund ganhou do Schalke por, por 2x1 por aquele jogo que o Sancho estava... Uh, por conta da morte da avó, né, do, que ele teve que fazer questão de treinamento E por isso, acabou tendo aí... Uh, a questões importantes. Outro, aí, depois do jogo do segundo turno, o Dottom venceu por 4 a 2, aquele jogo polêmico da arbitragem por conta dos pênaltis, do Weigl e, e todos aqueles desdobramentos que a gente já sabe o que aconteceu. Outros clássicos importantes que aconteceram né, entre essas duas equipes, é aquele 4 a 4 do Borussia Dortmund contra o Schalke no dia 25 de novembro de 2017. Aliás, daqui a pouco né, a Maiara, inclusive vai falar sobre isso, vamos mostrar para vocês daqui a pouco. E nós tivemos aí uh, Também um a um é, Entre essas duas equipes Em 2017 aí Só para colocar como clássico Recente Paco Castro, o atireiro do Borussia Dortmund Com 5 gols O Julian Brent tem mais jogos com oito. Cartões Amarela, o Hakimi tem 2 Já para o lado do Schalke O Zipinka tem 8 jogos E o Haris já marcou 4 gols O Kane tem dois cartões Amarelos. O Akanji tem mais minutos pelo lado do Dota com 720 e o Zepinca também 720. Uh, uh, os o, jogos como titular: o Zepinca, 8 jogos, Akanji também 8 jogos e o Cucutu com 6 jogos de reserva utilizado e o lembrete com 5 jogos utilizados. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. É isso. Bom, é o seguinte, vamos mostrar para vocês agora aí um pouco sobre o que é a história desse clássico que vai agitar a rodada do final de semana, amanhã, e você vai acompanhar ao vivo no Fox Sports 2. Se liga aí. Da Leone Negos. aqui quem fala é a Maiara. E eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre o meu River Derby mais emocionante. Na verdade, como eu não gosto de escolher muito, eu vou falar logo sobre dois deles. O primeiro foi em 2016, pela 29 na rodada da Bundesliga, em que a gente fez um encontro no Omalis, nesse caso, e foi um, pra variar, empate de 2 a 2. E neste Derby, o que aconteceu de emocionante pra mim? foi que eu levei um sobrinho meu que eu tenho como um filho, hoje tem 10 anos, e na época ele tinha 5 ainda. E foi o dia que eu ensinei a ele sobre a importância do derby, tá da, no, da mãe dos derbys, né E aí ele se empolgou muito com a situação, com a ideia, e passou o jogo inteiro, é, não xingando, mas quase <risos> isso, os Smurfs. E aí foi tão engraçado ver uma criança tão empolgada com a situação e com a rivalidade toda, que a SPN tava no dia no, no bar e acabou convidando ele a fazer uma entrevista. E foi muito legal, eu fiquei muito emocionada. Então foi é, bastante marcante para mim. É, já no o segundo, não poderia deixar de ser o fatídico 4x4, né, em 2017 em que a gente também fez um super encontro, um monte de gente, e o jogo é, tava, tava definido, né, para nós. Estávamos em casa, é, 4 a 0 no primeiro, no primeiro tempo. É, é, mas aí, <risos> veio o segundo tempo e acabou com a nossa alegria. Esse jogo foi uma loucura, né, porque além, claro, do clima todo de funeral que a gente saiu, é, foi um clássico muito pegado, né, foi um, cheio de cartões, se eu não me engano foram 10 ou mais, mas por aí uns 10 cartões, vermelho pro Alba o que nos prejudicou bastante, não é mesmo? E, e fechar com um gol do Naldo, então isso é inesquecível para mim, provavelmente inesquecível para vocês, e é isso que eu tenho para contar para hoje, então bom clássico pra gente, e, e a b b Borussia Dortmund o Schalke 04, o maior clássico da Alemanha. Mas por que será que muitos de nossos sucedores, ou pelo menos, bom, não vou dizer muitos, vai, alguns de nossos sucedores acham que o Bayern de Munique é o nosso maior rival? Bom, para podermos compreender o porquê o Schalke 04 é o nosso maior rival, temos que tentar buscar contextos históricos que nos expliquem isso, mas primeiramente vamos buscar a etimologia, a origem da palavra rival. A palavra rival ela é imã da palavra rio. Que em latim seria rivos. Rivos seria curso d'água, riacho. E o que, que isso tem a ver rio com rival? Muito simples. Na época da Roma antiga já existia canalização né, derivada ali, vindo dos rios. Só que muitos vizinhos boicotavam a canalização do outro, do próximo. E aí existia um embrólio em torno disso. E aí nasce o conceito jurídico de rivales rivales que significa rivais e que no sentido figurado com o tempo a adaptação com a evolução da língua acabou tornando-se rival no sentido de oponente de adversário o que nós podemos tirar dessa etimologia dessa dessa história que eu contei para vocês primeiro ponto eu só posso ser rival daquele que eu enxergo que eu consigo enxergar aquele que está ao meu lado um exemplo prático eu tenho o meu vizinho aqui do lado e nós temos algo em comum. Calma aí, calma aí. Não é minha vizinha não, hein, galera. Não vai achar que é minha vizinha, não. Temos algo em comum. O que, que é? O silêncio. Sim, tá pensando besteira, né? Mas é o silêncio que nós temos algo em comum. Passou das 10 horas, silêncio absoluto. Se por uma casa ele começar a fazer algum tipo de barulho, o que, que vai acontecer? Eu vou telefonar para ele e aí vai existir aquele embate, né? aquela discussão. E com o tempo isso pode se tornar algo pertinente e aí nasce uma rivalidade. Porém, eu não posso ter uma rivalidade com você que está vivendo aí. Por quê? porque você mora em outro estado, em outro bairro o seu interesse não é um interesse em comum com o meu, não nesse contexto que eu estou, estou explicando a mesma coisa vale, por exemplo para brasileiros e argentinos sabemos que Brasil e Argentina é um grande clássico, Itália e Brasil também é um grande clássico, mas o brasileiro é rival do italiano? Não, não é mas é um grande jogo de futebol, porque são duas seleções campeãs do mundo, com muita história, com escolas diferentes de futebol e tudo mais. Porém, com a Argentina, esse clássico ele fica mais acirrado e tem uma emoção maior por sermos rivais deles, por ser geograficamente perto, por termos interesses em comum, tanto economicamente falando, como é, esportivamente falando, entre as duas nações. Então a rivalidade com a Argentina torna-se até natural. Outro exemplo, o brasileiro não é rival do alemão. Por mais que a Alemanha tenha vencido o Brasil na Copa do Mundo, o Brasil não, é, não tem raiva do alemão. Se tivéssemos raiva do alemão, não torceríamos por rússia dortmund por exemplo. Mas o francês e o alemão eles têm uma certa rivalidade, porque eles já passaram por guerras, dividem mais ou menos ali uma mesma fronteira. O alemão com o inglês, embora não sejam tão vizinhos assim, porque existe um mar que os separa mas existe ali um contexto... É, socioeconômico, político, muito grande em volta deles, entendeu? Então tem sempre, sempre que observar o contexto para poder entendermos o porquê dessa rivalidade. Polúcia Dortmund, chaco 04 Gelsenkirchen e Dortmund são cidades vizinhas. ali deve separar uns 40, 35, 40 km a distância de cada cidade. Quando a Alemanha torna-se Alemanha, né? quando depois ali da guerra franco-prussiana emerge a Alemanha, a Alemanha começa a disputar industrialmente com a Inglaterra. Então duas cidades acabam se destacando ao longo da história da Alemanha como, na, como mais produtivas industrialmente falando, Gelsenkirchen e Dortmund. Então existe uma rivalidade ali das duas cidades em termos de produção, em termos de trabalho na Alemanha. Politicamente falando, também existe, uma certa, também existe um contexto o qual eu não quero tocar. Prefiro ficar mais na parte do esporte, mas é bom dar uma pincelada também que é, historicamente, politicamente Também envolve uma rivalidade entre Dortmund e Schalke 04 Ainda mais no contexto ali Da década de 30, 40 né, Da segunda guerra mundial E tudo mais E esportivamente falando, sempre foram equipes ali Que em função desse contexto Se Agora, entre vezes mesmo tá? Se odiaram dentro de campo Ou fora de campo também São rivais legítimos Diferentemente do Bayern de Munique por quê? o Bayern de Munique é nosso rival? Sim, o Bayern de Munique é nosso rival, mas ele é num contexto esportivo. O Bayern de Munique, como nós já sabemos, financeiramente falando, ele está numa prateleira de primeiro mundo. Né? Ele está ali disputando ali com Manchester City, Real Madrid, Barcelona, com os principais times ingleses. E, em consequência disso, eles ganham títulos. Porém, existe um único time na Alemanha, e eu digo com propriedade isso existe um único time na Alemanha que pode fazer frente a eles, que é o Borussia Dortmund. Então, nós somos rivais do Bayern de Munique, e o Bayern de Munique é nosso rival no sentido esportivo. Entendeu? Esportivo. Diferentemente do Chaco 04, que é uma rivalidade mais raiz. Ela é uma rivalidade histórica, é uma rivalidade geográfica, ela é uma rivalidade política. E dizem que é religiosa, mas... Rivalidade religiosa aqui eu colocaria mais Rangers contra Celtic na Escócia, eu acho que Borussia Dortmund e Chaco 04 nesse, nesse contexto já não chega tanto, mas ainda assim torna-se o maior clássico da, Alemão, da Alemanha em função desses critérios, em função desses requisitos. Tá ok? Então, quando alguém perguntar para vocês, ah, o maior clássico da Alemanha é Borussia Dortmund, Bayern de Munique? Não, o maior clássico da Alemanha é Borussia Dortmund e Chaco 04. Agora, agora uma parte aí que não sei se vocês vão gostar do que eu vou dar como exemplo aqui. Mas eu espero, eu espero que vocês me perdoem por dar esse exemplo, tá? Vamos fingir que você que está me vendo aí é torcedor do Schalke 04, tá ok? Você é torcedor do Schalke. Que história boa que você teria para contar sobre o Schalke 04? Uma história recente. Conta uma história boa, recente sobre o Schalke. Vou fazer o papel aqui. Porra, empatei com o Borussia Dortmund. Caramba, essa é a alegria dos caras, entendeu? A alegria do torcedor do Chaco 04, o significado de existência deles é falar que são nossos rivais. Aí chega a mídia, chegou os torcedores e tira isso desses caras. É muito injusto, né? Não que, devemos ter, não que eu tenha com dó do torcedor do Chaco 04, não é isso. Mas precisamos respeitar a história. E nada mais justo do que respeitar a história e nada mais legítimo do que ter esse respeito e engrandecer esse clássico entre Borussia Dortmund e Chaco 04. Provavelmente o seu do chaco vai ficar bravo comigo, mas eu digo realidades. E é isso. Um bom clássico para todos vocês e valeu! Fala aí galera, beleza? Então, sábado é dia de clássico de derby do Horror. Então, eu vim falar um pouquinho do meu jogo preferido, né? Meu clássico preferido. Mais inesque... Não inesquecível, mas para mim um dos mais marcantes. Que foi um clássico da Bundesliga de, da temporada 2015-2016 Que foi um gol na casa dos caras do Kagawa Por cobertura abrindo o placar, o jogo terminou em 2x2 Não ganhamos, mas esse pra mim é um gol inesquecível Que marcou muito bem esse clássico do nosso japonês voador Então, é isso Fala, galera Olíne Negra! <risos> Sabadão tem é, o grande clássico do Ruhr e pra mim o, o grande jogo ah, que me marcou nesse clássico eu tenho o da temporada 2010-2011 ah, 3x1 pro o Dortmund lá na Deltins Arena contra os Smurfs e que o Kagawa fez, fez dois gols e... e o Lewandowski na época ainda era o camisa 7, <risos> fez mais um e e vencemos por 3 a 1. É, foi um grande jogo, é, um... é uma temporada onde a camisa que eu sonho ainda em ter e é isso, vamos pra cima deles e vai Borussia!